Gente, é muito irônico isso. Eu vou começar a gravar um vídeo sobre unhas. E eu quebro a unha. <risos> Na verdade, ela já tava meio rachada é. Eu vou explicar isso no vídeo. Vamos começar o vídeo. Oi, eu sou o Cup. E eu nunca tinha deixado as minhas unhas crescerem. O porquê é óbvio, né? Eu sou lido como homem pela sociedade. E a sociedade diz que unhas são coisas de mulheres. Mas, o que eu fiz? Bem, eu caguei. Não, não esse caguei. Eu caguei pra essas opiniões e decidi deixar as minhas unhas crescerem. Eu acho que eu tô há uns dois meses sem cortar, eu não sei, eu não contei, mas... Mas caramba, olha até onde eu cheguei. Eu medi recentemente e tem pouco mais de um centímetro de unha a mais, né? A partir da, da base, a partir da, da... E eu tô impressionado comigo mesmo. Mas como tá sendo essa minha experiência? Ai meu Deus, eu quero falar muita coisa, Ah! Né? Tudo! Fica mais difícil. Coisas do dia a dia ficam mais difícil Qualquer coisa, você para pra pensar assim, você usa a ponta do seu dedo. Você nunca perece a atenção que você usava a ponta do seu dedo, mas você usa e fica... hard. Coisas que eu jamais imaginava. Eu, eu vou te mostrar algumas. Pegar moedas ou basicamente qualquer outra coisa plana fica muito difícil. Régua, cartão... Uh, abotoar a camisa. Eu tô tentando de verdade, pô. Eu demoro... Três vezes mais pra poder vestir uma camisa. Segurar tecidos é incrivelmente difícil. Não porque é difícil segurar os tecidos, mas porque acho que o peso do tecido pesa a unha e dói. Muda toda a física de você segurar tipo travesseiros oh. ou cama, eu já acabei quase entortando minha unha. Na verdade ela entortou e eu consegui fazer ela voltar ao normal. Escrever. Eu tive que reaprender a escrever. Porque segurar um lápis ou uma caneta com unha grande é uma outra mecânica. Tocar violão, eu sei que é uma coisa extremamente difícil Eu não toco violão, então essas imagens são meramente ilustrativas Mas eu sei que é basicamente impossível Porque você não consegue tocar com a ponta do dedo Pra fazer um acorde, ficar com ele, fica muito... Não, não dá oh, se, se, se, oh, se eu toco, agora aqui ele é bom Mexer no celular vira toda uma outra mecânica Ainda dá, com certeza, mas Você não usa mais as pontas dos seus dedos Escrever pra mim também foi uma coisa difícil Tem que ter paciência A base do nosso dedo é muito grossa assim. Eu fico usando aquele swipe Porque teclar Digitar no computador. É uma outra experiência. Porque tudo isso eu tô acostumado a fazer com a ponta dos dedos. E aí agora eu tenho que usar mais a base ou a unha. E é estranho você tocar com a unha. E é claro que uma das piores coisas é o momento que você quebra a unha. E aí eu tô com esse... Tocoto to to aqui enquanto as outras estão bonitinhas Aí você deixa todas as unhas crescerem E uma quebra, aí você sente a necessidade De cortar todas as outras porque uma tá Muito obrigado, destino Mas mesmo quebrando a unha A coisa mais difícil realmente Pra mim é Jogar Overwatch <risos> É muito difícil Por causa das unhas, jogos com WASD Ficam muito difíceis de jogar, você não consegue clicar direito nas teclas Teclas que são abaixo do WASD ficam muito difíceis de você pressionar E você sempre acaba pressionando uma outra coisa Várias vezes eu jogando Overwatch recentemente eu quis andar para a esquerda e acabei upando Não dá Eu não estou conseguindo ganhar mas as unhas em si são muito bonitas, sério, eu me pego o tempo todo olhando assim pra minha mão apreciando a minha estética, porque eu nunca senti que eu tinha uma mão bonita e assim eu sinto, é uma experiência muito diferente, muito ah, legal Ah, claro, também tem muitas coisas que são legais nas unhas grandes Olha, coisinhas bobas, tipo, tocar em si mesmo é muito louco Se coçar Ah, e quando você tá com a unha grande, você também fica querendo o tempo todo Fazer maior quantidade de gestos pra mostrar as suas unhas. <risos> e o tempo todo as mulheres ficam parando pra elogiar minhas unhas e perguntar sobre, falar sobre unhas. Principalmente porque não creem que as minhas unhas são reais e não são postiças. Porque, tipo, ah, são sim, reais. <risos> Eu tô falando de parar mesmo No sentido de, tipo, eu tô almoçando E uma garçonete chega e começa a falar comigo Sobre as unhas E com isso tudo, acabei descobrindo que as minhas unhas são bem resistentes Apesar de vocês acabaram de ter visto Que eu as quebrei Elas são muito resistentes Tipo, eu fiz três mudanças recentemente Estudo carregando móveis Caixas de som pesadíssimas E elas ficaram inteiras E foi só alinhando uma panela Em que eu tive que pressionar meu... Fechar o punho, sabe? Você não consegue fechar o punho. E pra arear a panela, você tem que ficar com umas posições assim. Eu fiz uma posição que rachou a unha. E ela terminou de rachar agora que eu tava montando os equipamentos. Felizmente, entretanto, eu não enfrentei muito preconceito. Mas eu tenho que reiterar que eu realmente só convivo em ambientes que eu me sinto bem seguro. Meus grupos de amigos são pessoas maravilhosas que eu sei que não vão ter problemas com coisas tipo unhas. Eu só me cerco de pessoas legais. Então eu me sinto bem na liberdade de expressar coisas que pra sociedade seriam... Estranhos e eu não me coloco muito em locais de risco. Então, tendo isso em mente, eu tive uma ótima recepção das pessoas em geral, sério. Tipo, todo mundo gostou das minhas unhas, meus amigos, minhas amigas. E eu fiquei muito feliz por poder explorar isso. Apesar disso, eu vou realmente cortá-las depois do vídeo. <risos> e nem foi porque ela quebrou. Não, foi porque eu quero jogar o eu quero jogar melhor de novo. Tá tendo evento de Halloween, eu não consegui ganhar nada ainda porque eu não tô conseguindo jogar. Eu explorei um pouquinho sobre esse tema Esse assunto de unhas e masculinidade Feminilidade na tag Tirem seus padrões, é que produzem conteúdo Tanto aqui pro YouTube, quanto lá pro Instagram Então você pode ver um pouquinho mais Sobre isso, tá bem legal, te convido a ver Mas então, quais são as dificuldades que você enfrenta Tendo a unha grande? E se você não tem a unha grande Você a deixaria crescer? Você sente que algo te impediria deixar? Fale comigo nos comentários Eu sou arroba em todas as redes sociais Principalmente no Instagram, que é a minha rede favorita E eu estou planejando produzir mais e mais conteúdos para lá então eu realmente recomendo você a entrar lá é isso gente até mais